Vamos fazer o primeiro exercício, presta atenção, se você sente dores na região patelar nos joelhos, não faça esse primeiro exercício. Você vai dar um salto, um pequeno salto, assim ó, saltou. Só quando você tocar ao solo, você vai descer no agachamento. Saltou, agachou, saltou, agachou, saltou, agachou, não precisa ir muito alto, saltou, agachou, saltou, agachou, esse foi o primeiro Dessa dica Só de fazer um pouquinho Você já sente o seu glúteo sendo trabalhado Professor, eu não posso saltar Como é que eu vou fazer se eu não posso saltar? Simples, calma Vamos lá, vem comigo Vai abrir as suas pernas A largura do quadril Vai jogar o seu bumbum atrás Agachou Sobe, fica na ponta dos dedos dos pés Agachou Sobe, fica na ponta dos dedos dos pés Agachou Sobe, fica na ponta dos dedos dos pés. Isso para quem não pode saltar. Agora, eu vou aumentar o nível de dificuldade do treino. Como? Nós iremos fazer a primeira parte do treino com essa segunda parte que eu vou explicar. Quando você subir, você fez o agachamento. Você subir, você vai fazer o quê? posicionar a tua perna atrás, vai fazer um afundo, voltar à posição inicial, um salto, agachou, subiu, perna esquerda atrás, afundo, voltou à posição inicial, deu um salto, agachou, perna direita, atrás, afundo, volta à posição inicial, deu um salto, abaixou, perna esquerda atrás e volta na posição inicial. Ficou difícil? Não, né? É fácil, por quê? Porque eu ensinei a primeira parte. Não pegou direito o que é o afundo? Preste atenção. Você vai ficar afundo reverso, o nome desse exercício. Você vai ficar na posição com os pés paralelos, dessa forma como eu estou com os meus. Vai colocar a perna direita atrás e dobrar. Dobrou. Volta à posição inicial, para do lado, perna esquerda atrás, dobrou, para do lado, só isso, só que quando você ficou em pé, deu aquele salto, agachou, voltou, perna direita atrás, dobrou, voltou, salto, agachou, perna esquerda atrás, desceu. Com esta combinação, eu garanto, tuas coxas irão ficar bem durinhas, vai levantar o bumbum, vai turbinar as suas pernas, tudo da maneira mais fácil possível. Mas lembre-se, tem que ter a liberação do médico para poder fazer esse tipo de exercício, que ele é de médio a alto impacto. Gostou demais essa dica? Vai lá embaixo nos comentários, coloca para mim, professor. Amei, adorei, que aí eu sei que eu vou poder trazer ainda mais. Muito obrigado pelo seu carinho. Até nosso próximo encontro.